Bom dia meus amigos, sou Maurício Mococa. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui para o canal novo é Sobre os diamantes, esses diamantes são usados no testemunho Eles são usados aqui no testemunho da, das câmeras, das variônicas Pessoal que tiver interesse aí, precisar de diamantinho para testemunho na, nas variônicas aí nós temos uns diamantinhos, esses diamantinhos que estão aqui em cima então os um diamantinhos muito bonitos Lembrando aí o pessoal que são tudo diamante de 10 pontos Até 14 pontos para usar nas câmeras Agora eu tenho uns maiores que pode usar também Só que são mais Maior Agora nós vamos ligar aqui a, a, câmera, a balança Para nós ter uma ideia aí de tamanho dele Então, vamos, pegar um pequenininho, pequenininho aqui. vamos pegar um pequenininho aqui, nós pegamos um pequenininho, que deu 10.5, esse é um diamantinho de 10 pontos, 12 pontos, 11 pontos, é os ideal para trabalhar nas câmeras das variônicas. Então aí a... Então agora nós vamos pegar um outro maiorzinho para não enviar. Ah, esse deu 10.5, agora nós vamos pegar um maior. Esse já é um diamante maior, é um diamante em chapéu. Ele já tem 21. Eu é dobro daquele pequenininho. Você partir no meio da área 2. Agora Lembrando que o de 10, o de 10,5 era um preço e o de 20 o outro é outro preço Agora vamos pegar outro pequenininho O outro de 12,5 Esse também é ideal também para trabalhar Aí perdemos aqui um pedaço do vídeo, mas não tem problema, começou a regravar de novo Então esse é um diamantinho pequenininho, mas muito excelente E com tamanho muito bom agora, vamos a um diamante maiorzão aqui, um grandão esse tem 11.5, também um diamantinho muito bom esse tem 18.5, também excelente tamanho e temos também e é... agora lembrar o pessoal que quando for usar na câmera usar ele assim sempre no prático Usa, pega, pega um saquinho prático coloca ele dentro é, põe fogo nas beiradas aqui aperta com o dedo aqui ó ele não sai daqui então você vai colocar ele dentro da câmera coloca ele com esse práticozinho lá dentro porque porque se você colocar ele, só ele lá dentro da cama, ele só você for tirar, se você cair no chão no lugar meio sujo, você não acha ele mais então é aconselhável que você use ele dentro de um saquinho agora e também lembrar o pessoal não esquecer de dar o like aí porque que o possa mandar esse vídeo para mais pessoas um diamante também meio amarelo 19.5 muito bom e... e temos vários diamantes bonitos aqui ó tem esse aqui que já parece que ele veio lapidado e esse diamante é muito bonito ele. ele poderia ser feito uma joia só com ele do jeito que ele está já daria um excelente anel que ele tem 14 pontos E temos vários aqui ó, tem outros aqui também, muito bonito Também com 16 ponta Agora Aí tem um outro aqui também, que esse é uma é bonita e ele tem 13,5 então essa é, é uma seleção de diamante já mais ou menos para trabalhar mesmo já dentro da mais para testemunho mas se a pessoa também falar eu quero comprar um diamantinho para não saber como é que é um diamantinho então é, é um excelente produto é, são diamantes natural não tem nada de diamante forço todos são diamante natural então, a pessoa por exemplo pega um diamantinho pequeno desse ele pega ele ele ele já vê como é que é a como é que é o brilho de um diamante então ele vai perceber que aquele cascaim que ele está lá olhando lá que as pedras branquinhas lá não tem nada a ver com diamante o diamante ele tem um brilho especial dele e, o, e ele vai perceber também quando ele compra por exemplo um diamantinho pequeno que outra coisa que ele vai perceber ele vai perceber, por exemplo, um diamantinho desse tamanhozinho aqui, ó. Tá com uma média de quase 10 pontos. Ele vai perceber o tamanho do buraco da peneira. Por exemplo, se a peneira tiver um buraco grande, esse diamantinho não vai parar lá. Ele vai passar direto e vai embora. Agora, então é por isso que ele tem que ter uma peneira. Uma peneira fina. E ele tem que ter uma lupa também, para ele olhar essa peneira fina. Porque tem muito diamantinho aí abaixo de 10 pontos aí, que ele é muito pequenininho Então se não. você não tiver preparado, você não pega ele, se for peneira grossa aí, tipo, peneira de feijão, essas coisas aí, um diamantinho desse não pega Esse diamantinho ele é pegado na peneira de fubá Então ah, você vê que aquelas o miudinhas para tudo nessa peneira Então se você não tiver uma lupa para você abrir aquele Aquele cascaim que fica ali, você olhar bem, porque o diamante ele é diferente, se ele tiver ali você vai conhecer rapidinho lá por causa do brilho dele Agora ele é pequeno Se você não tiver uma lupa para aumentar ali, para você dar uma olhada Só se a pessoa for muito bom para enxergar porque São pequenininhos, então o é que acontece, ele passa ele passa no buraquinho da peneira e vai embora agora quando ele é maiorzinho quando ele é maiorzinho por exemplo que nem esse, esse aqui ó por exemplo esse diamante ele já fica na peneira de arroz ele já não passa para outra, para quarta peneira ele fica na terceira peneira ou às vezes coisica mínima ele fica na, na, na segunda mas a, que a segunda já é feijão, então ele pode acontecer de ficar na segunda ou na terceira. Se ele já for um pouquinho maior, ele já fica na segunda. Agora é? maior do que a da segunda aí já é um diamante bom. É um diamante que vai ficar na primeira. Esse aqui também. Também é um diamante também, que ele também fica entre a segunda e ele fica na terceira peneira. Geralmente são na terceira. E é isso que é importante, porque. É, aí a pessoa já tem o conhecimento do brilho. Você vê que ele tem assim, ó, um brilho metálico, né? Você vê que ele tem um brilho especial. E esse aqui é o importante. Você põe um diamante perto do outro, você vê que o brilho de todos eles, olha lá Você vê que o brilho dele não muda Olha lá, tá vendo? Tem meia dúzia de diamantinho lá em cima, eu vou por mais uns lá, só para ter uma, pra vocês terem uma ideia Então, você vê, ó, que aqui, ó, ele tem aqui, acho que uns oito diamantes vocês vê que esses oito ele não, ele não muda o brilho, ele dá uma mudadinha de tom, de cor mas o brilho dele é igual, então tanto faz você pegar esse aqui ó, que é, que é um amarelo tá vendo, o brilho dele, o brilho dele ele tem o mesmo brilho que tem os brancos o mesmo brilho, então você vê que o brilho dele é um brilho metálico assim, um, um brilho polido Outra, outra característica do diamante também é as facetas dele. Por exemplo, você pega um diamantinho desse aí, você coloca ele numa lupa. Você pega uma lupa dessa aqui, ó. Você coloca ele lá na lupa. Então você começa a ver que ele parece. Parece que ele já foi lapidado por natureza. Então isso é interessante. Eu nem sei se dá pra ver um aqui na lupa aqui, mas vamos experimentar. Eu acho que não tá dando para ver muito, não. Ah, não dá. Não dá para ver. Mas aqui dá para ver também, aí você já dá para vocês ter uma ideia que ele já é mesmo... Parece que ele é lapidado, já a natureza dele, você vê que tem o, o brilho dele, é um brilho especial. Então é a questão é essa. É, você pode por todos eles lá, todos eles vai ficar com o mesmo brilho. Ó. Todos têm o mesmo brilho. Você vê que ó, todos diamantinhos juntos, eles têm um brilho só então isso aí isso aí não deixa a pessoa errar o que que é um diamante agora o cara pega uma pedra lá tudo cascuda branca transparente é, achando que é um diamante não é um diamante pode ser um topázio pode ser outra coisa mas diamante não é agora se você pegar uma pedra lá ela deu esse brilho parecendo que ela tá polida parecendo que ela tá trabalhada na esquina e outro, o outro diamante ele, ele observa a luz dentro dele ele não dá aquela transparência Que você pensa que vai dar, não dá Então é, é uma coisa muito interessante Então, ó, vocês terem umas ideias E o bichinho ali, você relou nele e pula Agora Lembrando pessoal aí para não se esquecer de se inscrever no canal, dar o like aí para ajudar nós, amanhã nós vamos ter mais uns vídeos aí, uns vídeos novos, mais uns vídeos interessantes. Amanhã eu vou dar uma saída, porque aqui tá anda chovendo bastante, por aqui está tá ficando difícil sair para fazer uns vídeos novos. Então, a, hoje nós vamos ficar aí com o vídeo dos diamantes, pessoal. Aí ter uma noção dos diamantes e também ver a qualidade, né? Você achou lá uma pedra, tá brilhando, tá bonita, tá meia facetada. É... porque o diamante tanto faz, ele tá na sombra, como ele tá no sol, vocês vê que aqui ele tá na sombra vocês veem que o brilho que ele tem não tem nada, pode estar na sombra no sol, no sol ele não dá brilha mais ainda então ele é de noite se tiver um mínimo de luz você vê o brilho que ele dá também, então o diamante ele tem muita diferença e lembrando pessoal aí que segunda-feira nós temos uma loja e uma boa tarde, um bom dia de Maurício Mocota.